Agora pela manhã, o Sindicato dos Metalúrgicos recebeu uma proposta da Avibras para pagamento dos salários que estão atrasados desde outubro do ano passado. Acredite, desde outubro de 2022. Bom, segundo a empresa, dos 216 milhões previstos, 135 milhões estão no orçamento da União e que 23 milhões serão pagos pelo Exército por aquisições de veículos militares. A proposta apresentada... né? É sugeriu aí o pagamento de três folhas salariais depois dos recebimentos da compra emergencial feita pelo Exército e o pagamento de uma folha salarial após o recebimento do programa C64. Mas para isso acontecer, é preciso que 100 trabalhadores entrem na fábrica para a execução do trabalho. A Assembleia dos Metalúrgicos aprovou, portanto, essa proposta de 100 trabalhadores que já deverão voltar Amanhã para o trabalho. Bom, que, ah, que seja feita a solução, né? que seja dada a solução.